Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre como desenvolver Python usando Docker. A grande pergunta, né? Por que usar Docker para desenvolver em Python? Tá. É porque, primeiro, é mais simples. Eu acho mais simples. É porque com alguns poucos arquivos de configuração e um comando apenas, você consegue subir todo o ambiente necessário para você trabalhar. Isso aí impacta muito na padronização do ambiente. Ou seja, se um novo desenvolvedor entra no seu time, é muito mais fácil você dar um ambiente para ele. Ele trabalhar no mesmo ambiente que todo mundo trabalha. É, é o fim daquela famosa frase, na minha máquina funciona, isso não vai mais acontecer. Porque se na máquina dele funciona, vai funcionar em qualquer outra máquina, porque todas as máquinas têm o mesmo ambiente. É, tem um outro detalhe que o Docker é o grande mote do Docker, que é escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Que tenha Docker com Linux, claro. Então isso é um, um, são vantagens muito interessantes. Né? Tem mais uma vantagem, talvez não menos importante, que é a ideia que você no seu ambiente de desenvolvimento está muito próximo, se não igual ao seu ambiente de produção. Caso o seu ambiente de produção esteja usando Docker, vai ser praticamente o mesmo ambiente você vai estar trabalhando em um ambiente idêntico, que isso é um problema grave que muitas pessoas encontram na medida do, do caminho, no seu caminho de desenvolvimento. O ambiente de produção é bem diferente do ambiente de desenvolvimento. Tá? Isso é um dos grandes avanços e melhorias que o DevOps trouxe, que a cultura DevOps trouxe para a gente. Então a gente vai começar aqui, parte prática. Se você não sabe nada de Docker, nada é Docker Compose, eu aconselho você a ler um pouco mais sobre isso. Na descrição desse vídeo vai ter algumas indicações de links para você ver. De vídeos e documentações é, leia é importante você conhecer o básico do docker do Docker Compose, mas eu acredito que você seguindo passo a passo você vai conseguir montar seu ambiente tranquilamente então vamos lá é, começando aqui eu tenho o console aqui eu tenho alguns arquivos já prontos né eu tenho um Dockerfile, file um app.py o docker compose e o requirements Come, vamos começar pelo docker compose o docker compose para quem já sabe é é o arquivo descritivo do Docker Compose. É aqui que eu descrevo todo o ambiente que eu vou iniciar. É aqui onde começa toda a documentação de, do ambiente. É aqui onde eu descrevo tudo. Isso aqui é bem interessante, que você entra aqui. Então, dentro do Docker Compose, o Docker Compose, o Docker Compose YAML, esse arquivo, ele é dividido em serviços. Então, aqui eu tenho dois serviços, que é o serviço web, que é onde estará meu código Python, é onde será será executado o meu código Python, e meu código Python será interpretado. Então, eu tenho toda a parametrização desse, dessa plataforma web. E eu tenho um Redis. Né? Eu tenho um, uma imagem, eu tenho um serviço Redis, que aqui eu tenho uma imagem que se chama Redis. Né? Então, eu tenho toda uma, uma configuração desse serviço. Então, veja aqui que isso aqui é muito próximo do que acontece em produção. Em produção, raramente é, existe um serviço web com a persistência de arquivo de, em, em base de dados no mesmo serviço, no mesmo host. Tá? Então, de fato, ele parece muito com os que seria em produção. Eu tenho uma instância e uma segunda instância aqui separada, e elas se comunicam, tá? porque é, vou explicar logo, logo em seguida. Então, aqui eu tenho um, um parâmetro chamado build. O que, é que eu estou falando aqui? Eu estou falando, ó, pegue um Dockerfile que está no diretório corrente, no mesmo diretório que está o Docker Compose existe um Dockerfile que você vai gerar uma imagem para mim. Então ele vai abrir o Dockerfile, eu vou mostrar o Dockerfile daqui a pouco e vai fazer build dessa imagem para gente. Aqui eu estou dizendo que fazer um mapeamento de portas, eu digo que a porta que 5000 do meu Docker Host vai ser mapeada para o meus porta 5000 do meu do meu container. Esse container ele vai subir uma porta 5000 e toda vez que eu conectar na 5.000 do meu Docker Host, ele vai fazer esse mapeamento para 5.000 do container. Eu aqui estou fazendo o um mapeamento de volume, eu estou pegando o meu diretório corrente e estou mapeando com a pasta code. Tá? Você vai perceber que o, essa imagem que será feita aqui, ela usa a pasta code como root, como raiz de todo o seu trabalho. Então, quando eu iniciar meu código Python, o, o código que eu iniciar, ele vai usar essa pasta como root, como raiz de tudo que eu for fazer em diante. E aqui eu faço um link com o serviço Redis. Né? Eu faço um link aqui com o Redis aqui. E esse serviço, ele está especificado logo aqui embaixo. Vou falar dele daqui a pouco. E aqui eu falo, eu, eu, eu configuro variáveis de ambientes. Essas variáveis de ambientes, elas serão utilizadas pela aplicação. A aplicação lerá é, essas variáveis de ambiente para fazer suas configurações. Perceba que aqui eu estou fazendo algo muito interessante. Eu estou fazendo modificação na minha aplicação com parametrização do meu ambiente. Quando eu parametrizo o meu ambiente, eu digo, ó, agora o meu ambiente vai usar o Redis e, e vai usar a porta 6379. Eu estou dizendo que ele vai usar esse Redis aqui. Tá? Porque quando eu faço o link, eu digo que Redis que essa web está conectada ao Redis, toda, tudo que foi executado dentro desse container aqui, que chamar o hostname Redis, o Docker Compose e o, o Docker em geral, ele vai colocar o nome Redis dentro do etc host dessa máquina, ou seja, esse container aqui, ele vai pegar o um IP quando ele subir. Então, esse IP que ele pega aqui automaticamente, ele vai ser automaticamente colocado no etc hosts. Então, quando o serviço web, chamar o hostname redis, ele vai automaticamente fazer uma tradução de nome para o IP que esse container pegou. Isso aqui é muito interessante. Então, aqui, o que eu estou fazendo na parametrização? Eu estou dizendo que essa minha configuração aqui agora, eu vou usar o redis que está também no Docker. Caso eu quisesse usar um redis, remoto ou dentro da minha própria rede, remoto ao, ao ambiente docker, mas dentro da minha própria rede era só botar o nome hostname aqui. Tá? Então eu consigo parametrizar a minha aplicação para usar um, uma infraestrutura diferente. Eu não preciso mudar o código para isso. Então isso é uma coisa muito interessante. Tá? Se você ainda não leu o Twelve factor é, leia. Isso é, o, é o, a boa prática config. Isso aqui é muito interessante fazer essa configuração. Então, o redis, né Aqui o redis eu, eu tenho o, o nome da imagem, que é a imagem é, oficial da Docker Inc. né? uma imagem chamada redis mesmo. E aqui eu faço um mapeamento de volume. né? Eu tenho um, um volume chamado dados underline redis para data. Então essa imagem, ele persiste tudo em data. Se eu não criar esse volume aqui e não armazenar tudo em dados redis, quando eu derrubar esse container e iniciar, os dados serão perdidos, porque a ideia do container é que ele seja descartável mesmo. Tá? E a ideia é bem essa mesmo. Então, eu, eu mantenho toda a persistência do dado em dados reds. Se eu quiser remover esses dados, esse volume, pra... é possível também, mas eu não vou falar isso nesse vídeo ainda. Tá? Então, aqui vamos explicamos o Docker Compose. E agora vamos para o Dockerfile. O Dockerfile é o arquivo usado naquele parâmetro do build do Docker Compose. Esse Dockerfile, o que é que exatamente ele faz? Ele pega a imagem oficial do Python na versão 2.7. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que a versão a ser utilizada aqui vai ser a 2.7. Se eu quiser usar o 3, 3. alguma coisa, eu especifico aqui. Tá? Então, isso é muito importante você colocar a versão. Nunca coloca a imagem sem uma versão específica. É uma boa prática especificar o número da versão, principalmente quando você está usando linguagens. Ok? aqui o que é que eu tô fazendo eu tô eu tô fazendo eu tô colocando dentro da pasta code todo o código que está no meu no meu diretório corrente isso aqui é uma boa prática você deve ter percebido que eu fiz o um mapeamento dentro do Docker Compose você deve estar se perguntando por que ele faz o mapeamento dentro do Docker Compose e dentro do Dockerfile. isso é para evitar que você esqueça de configurar no Docker Compose e o código não funcione tá então Caso você não especifique no Docker Compose, o dado será copiado a partir do Dockerfile. File. Tá? No pior dos casos, você vai ter essa configuração aqui. Aqui eu tenho uma, um, um, uma terceira configuração, que é o WorkD, aquilo que eu falei. O, a, o meu diretório de trabalho, né, a partir de então, o meu diretório raiz, né, vai ser a pasta Code. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer referência de comandos e afins, ele terá como, ele terá como um raiz, como ponto de referência a pasta code. Aqui eu dou um arquivo, eu rodo um, um, o PIP, né, que é um, um gerenciador de pacotes do Python. Então, aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou instalando todas as bibliotecas que eu preciso para configurar o meu ambiente. Tá? Eu tenho um arquivo aqui dentro da pasta corrente que foi copiada para code, que é o requirements. E você vai ver que dentro de requirements tem todas as bibliotecas que eu preciso para o meu código funcionar. Tá? Então, aqui, o que, é que eu estou fazendo é, eu instalo todas as bibliotecas necessárias para o meu código iniciar. E, por fim, eu digo, quando a minha imagem for instanciada e não passarem nenhum, nenhum processo para ela rodar, o processo padrão, o comando padrão que ela vai rodar é esse aqui, que é basicamente chamar o comando Python, chamando a aplicação app.py que é a aplicação que a gente vai usar como exemplo aqui agora. Você pode usar qualquer outra. Agora eu vou abrir o arquivo requirements, que basicamente dentro do arquivo requirements eu tenho o flask e o Redis. O que, é que eu estou dizendo? Lembra quando eu dei o pip install requirements? Eu estou dizendo que aquele comando do Dockerfile vai abrir esse arquivo e vai instalar essas bibliotecas. Então, eu estou dizendo que as bibliotecas do ambiente que eu preciso são Flask e Reds. Então, eu tenho um controle total do meu ambiente. Eu estou dizendo que meu ambiente precisa e vou subir todo ele com um comando só, como vocês vão ver daqui a pouco. Agora eu vou abrir a aplicação para vocês verem. A aplicação, basicamente, ele está usando as bibliotecas que eu falei que eu preciso usar. Então, essas bibliotecas precisam ser instaladas para funcionar. Isso é o Boa Prática número 3 da, do 12Factor, que é a Dependence. Então, eu preciso especificar explicitamente todas as dependências que meu código funciona, que meu código precisa para funcionar. Então, está explícito aqui. Tá, eu estou importando uma biblioteca que, que é padrão, que não precisa instalar nada. O que, é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando as variáveis de ambiente que eu, eu passei lá no Docker Compose. Mas eu estou fazendo uma boa prática aqui também. É Se essa variável não for especificada, se eu não especificar essa variável de ambiente por algum motivo, caso eu esqueça, eu especifico uma default aqui, que é o Redis, né, que eu estou usando aqui como exemplo. Tá? Se por um acaso eu não especificar a porta, eu também tenho uma porta padrão aqui. Então isso aqui é uma boa prática sempre, para evitar problemas de, de disponibilidade. E aqui, no restante, eu tenho a conexão do Redis aqui e eu tenho o, o meu Hello Word aqui, que vai aparecer lá na minha interface web, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, aqui ele abre um socket na porta 5000, que é a porta padrão aqui, com o Debug True aqui. Então, é isso, é uma aplicação simples que basicamente faz um Hello World e mostra quantas pessoas acessaram o, esse Relow Word. Né? Só que esse... esse essa informação de quantas pessoas foram acessadas, ela será adicionada no Redis, como você pode ver aqui. Né? Ele incrementa a, os hits e esse dado é colocado dentro do Redis, que o, é, esse echo aqui, esse return aqui, pega com, dos dados do, do Redis. Então, há, há persistência de dados, porém esses dados são persistidos no Redis, que por sua vez, persiste naquele volume que eu criei. Tá? Então, se você não entendeu... Volta um pouco, vai lá no Docker Compose, que está tudo explicado lá. Então, que é muito simples, eu saio aqui e agora eu vou subir o código. Olha, eu mostrei para vocês quatro, quatro arquivos, quatro arquivos de configuração, muito simples, muito curtos. Configurei todos eles e agora com um comando só eu vou subir o ambiente que eu preciso para trabalhar. Eu tenho agora um ambiente em execução. Se você ver aqui o Docker PS, aqui, você vai ver os dois ambi os dois ambi um ambiente com dois serviços em execução. Né? Então, agora aqui a gente vai abrir a, a aplicação para eu saber, lembrando, né, para eu saber o IP do meu Docker Host, porque eu não estou usando o Linux, eu estou usando o Docker Toolbox. Então, ele está, o Docker Host está dentro da máquina virtual Linux. Então, eu dou o Docker Machine LS. Eu tenho aqui o IP do meu Docker Host. Eu vou copiar. E aqui agora, eu vou na porta 5.000. Perceba ali, tá vendo? Eu tenho agora um reload dizendo, alguém, ele, esse reload apareceu uma vez. Deixa eu dar um refresh aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa informação que está incrementando ali, ela está persistida no Redis, ela não está na aplicação, tá? Então é, isso é muito interessante. A gente está usando várias boas práticas nesse né, ambiente, tudo de forma bem simples. Eu não precisei mover é, mundos é, para poder ter esse ambiente todo pronto e das melhores, seguindo as melhores práticas. Então, pessoal, é, é isso. Né? Um, você vai ver que você vai trabalhar em cima desse código, você não precisa reiniciar o, a, a, o container em nada. Então, é isso, pessoal. É isso o suficiente por hoje. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma crítica, é, por favor, coloque aqui no comentário. Se você gostou, clica aqui também em gostei. Tá? É muito importante a participação de vocês, o comentário de vocês e as críticas. Tá? Eu estou começando agora esses vídeos e vai ser muito interessante é, a participação de vocês nos comentários inclusive sugerindo novos vídeos a serem feitos. Muito obrigado, até a próxima.